Verdadeiras histórias já acontecem na infância, pelo livre e inocente brincar com o carrinho de latas, ao fascínio pelas rodinhas, há tanto amor dedicado que muitos hoje a perguntarem como nasceu a história da sua empresa.